Dá é até mal trabalhar com esse visual, né? A nossa segunda experiência de UF na Itália foi em uma fazenda de turismo rural na Toscana, em meia natureza entre campos e colinas e muita tradição italiana. A fazenda fica ao lado da Via frantígena, um antigo caminho que liga a Inglaterra a Roma e por onde sempre passam muitos peregrinos, turistas e esportistas. E por isso a atividade principal da fazenda é o turismo. Eles têm vários apartamentos para hospedagem, além de plantações de orgânicos e galinhas. Além disso, eles também fazem várias atividades como cursos de panificação e culinária e sempre tem a mesa farta para todo mundo que passa por lá. A gente ajudou um pouco na plantação e na colheita, mas nosso principal trabalho foi na manutenção, pintando, passando verniz, fazendo uma cerca para a piscina e vários outros pequenos trabalhos normais de uma fazenda. disso, aprendemos a fazer pizza, massas, pão, sabonete. Ajudamos a engarrafar o azeite de oliva que eles produzem e o vinho produzido na fazenda vizinha. O que a gente faz para colocar essa rolha na garrafa? Na molhada. Fácil. Deixa eu mostrar para vocês o nosso quarto. Na verdade, é o nosso apartamento. Né? Aqui embaixo tem, tem a cozinha, que na verdade a gente não usa porque a gente faz. As refeições com eles. Agora vamos subir ali em cima. Aqui é a nossa cama. Qual é que é o teu trabalho aí? Cuidado, meninos. Tchau. Tchau. Passamos três semanas na fazenda, e como todo mundo só falava italiano, a experiência foi totalmente imersiva e acabamos nos sentindo como parte da família durante toda a nossa estadia. E esse, com certeza, é o melhor jeito de conhecer um lugar.